Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos e já vamos dar início a mais uma leitura para Libra. Então, vamos lá! O maior dos milagres. Vamos complementar. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Uau! Carta da clareza. Deixa eu dar uma arrumada. Libra, você pode estar pensando em algo a mais na sua vida, mas esse algo a mais já está aí. A sua vida já é o maior dos milagres, porque é uma criação única, é algo único. E isso te dá uma grande liberdade de viver longe de rótulos ou crenças limitantes de alguém que tem que ser. Porque se a sua vida é o maior dos milagres, você pode criar a sua realidade da forma que quiser. Tudo que existe é possível de chegar até você. E você experienciar isso. É a sua força interna, a paciência no processo e o seu controle emocional que te garante atrair qualquer coisa boa para a sua vida. Caminha como alguém que já tem o ouro nas mãos, trabalhando na sua construção contínua da sua nova versão. Seja verdadeiro e justo com você mesmo, pensando mais nas infinitas possibilidades e não levando tanta coisa para o coração. Você pode ser tudo o que quiser, mas você não tem que ser. E carta da clareza, que carta linda! Há momentos que não são propícios para grandes decisões ou mudanças, principalmente quando somamos medo e confusão em nossas ações. Deixe a clareza fluir e trazer novas ideias e soluções para você. Tá bom? Gratidão!